Que tipo de pergunta que você não pode fazer para Deus? Você já pensou que existem perguntas que nunca devem ser feitas? E quais seriam? Oi, eu me chamo Guilherme Bujar e esse é o Leitura Light, a versão comprimida, exprimida, compacta do Leitura Compartilhada. Para quem não tem tempo de ver uma devocional de 30 minutos ou não tem saco para isso, são três tipos de perguntas que você não deve fazer para Deus. A primeira, o primeiro tipo, as que ele já respondeu. Parece óbvio, mas é verdade. A Bíblia é o nosso livro de fé, é o livro que diz o que cremos e de regra, o livro que nos ensina como devemos fazer. Ela possui uma série de orientações sobre como devemos conduzir a nossa vida diante de Deus e da comunidade onde vivemos. Ela nos dá a direção de como devemos nos comportar e também nos ensina o que devemos fazer diante da realidade. Tem todas as respostas para a vida, tá? Ela não vai responder se você deve comprar um Fiat Uno 1.0 amarelo. <risos> Mas ela vai te ensinar a verificar se a motivação do teu coração para isso está de acordo com a vontade do pai, porque você pode comprar este carro para assaltar um banco ou vender para pamonha de fubá de milho. Dois crimes muito perigosos. Segundo tipo, as que estão deslocadas da realidade do céu. Você não se lembra do Moisés? Ah, é, o Moisés, aquele Moisés, o Moisés está ali parado naquele sanduíche do caos, entre o Mar Vermelho, ele é o recheio desse sanduíche do caos, entre o Mar Vermelho e o, o exército egípcio. Ao invés de ir adiante, ele pensou, bom, <risos> virei, recheio de sanduíche do caos. De um lado, do mar. Do outro lado, o exército egípcio. Deus, o que eu faço? Ele pergunta. A resposta foi, já te falei o que vais fazer, Moisés. Use o cajado. Nos últimos momentos de Jesus com os discípulos, relatado em Atos capítulo 1, do verso 1 ao verso 26, eles recebem uma orientação. Voltem para Jerusalém e esperem o poder do Espírito Santo que virá sobre vocês. Aí eles perguntam, o poder que vamos receber, Jesus, é para nós tomarmos Jerusalém dos Romanos, é nesse tempo, assim como no tempo dos Macabeus, esse tipo de pergunta não está deslocada da realidade deles, mas está deslocada da realidade do céu. E muitas vezes estamos nessa mesma condição. A nossa perspectiva é muito limitada no horizonte da nossa interpretação e a capacidade de discernir as coisas. Por isso dependemos da leitura que o Espírito Santo faz da realidade histórica. A leitura do Espírito Santo é muito importante. Ao invés de palpitarmos como são e como serão as coisas... O melhor é se colocar de joelhos diante dele e perguntar o que devemos fazer diante da realidade que estamos vivendo. A pergunta que não devemos fazer para Deus é baseada na nossa perspectiva e não na perspectiva de Deus. Antes de seguir adiante para a terceira pergunta, quero te fazer um convite. Inscreva-se, sinalize a sua presença aqui deixando um comentário e curtindo este vídeo. É muito importante para darmos visibilidade a este material e a este canal. Muito obrigado por isso, deixa essa ofertinha para o missionário, <risos> inscreva-se e curta. Seguindo em frente, terceiro tipo de pergunta que não se deve fazer a Deus, as que comprometem a nossa vocação, nosso chamado, a nossa missão. Não temos a vida para nós mesmos, estamos em missão, fomos chamados para sermos testemunhas do Cristo entre todos. O nosso campo de atuação é o local onde estamos. O poder que recebemos do Espírito Santo foi para anunciarmos o reino de Deus, que o reino de Deus está entre nós. Foi para militar contra as portas do inferno que cegam pessoas e as tornam pessoas que promovem injustiças e destroem vidas. Foi para isso que nós ficamos aqui, para anunciar o evangelho a essas pessoas. Não devemos perguntar a Deus, Algo que ele já disse que nós deveríamos fazer. Quem nunca fez aquela oração? Deus, se for da tua vontade que eu fale do Senhor a essa pessoa que está aqui sentada do meu lado, me dê a oportunidade. O fato de você estar vivo, meu irmão, já é esta a oportunidade. Você consegue ver o absurdo dessa pergunta? Então, é isso que é o problema. Nós fazemos às vezes perguntas que não devem ser feitas para Deus. Essas foram as três perguntas que você não deve fazer a Deus, baseado em Atos capítulo 1 ao verso 26. Você quer saber o que você pode fazer por um missionário? Ore e oferte por ele. Quer saber como fazer isso? Me deixe uma, uma pergunta ou me manda um oi no link que está na descrição desse vídeo. Deus te abençoe.